eu sou o titia e hoje eu trago o menor dd tank para vocês de 2022, estou na procura de um dd tank novo, que seja QV legal, te te também que seja basicamente pirata, não totalmente, mas espero que vocês entendam quando jogar no servidor, mas vamos para esse vídeo muito legal, antes eu vou pedir um favor para você que está assistindo esse vídeo, por favor deixa o seu like, se inscreve no canal e se possível vira membro do canal, que tem assim você ajudar a aumentar a qualidade tanto visual quanto ver. é de áudio também né, Seu nome correto para falar, é isso né, o primeiro servidor que eu vou estar tá trazendo aqui para vocês é um que eu já tive experiência própria já joguei e tanto com os dono que vê faz vídeo do servidor até hoje que no caso é o um Dragon Tank é um servidor que está na comunidade já faz muito tempo tem suporte muito excelente os caras que vê mano responde a você faz vídeo para o YouTube tem como você conversar o próprio dono tem que no caso é o Fabote é a gente tá os caras responde é da hora, mano esse servidor. Por isso que tá tanto no da versão 4.1. Decidi trazer ele em primeiro lugar. Que é um servidor muito da hora. Joguei nele, fiz muito vídeo, mas como o canal. Aqui, mas por divulgação em geral, não divulgação fixa. Nenhum eu decidi que ver, não ficar fixado só no DD Tank, entendeu, galera? gente para jogar em outros DD que trazer como conteúdo para vocês. Tanto canal cresceu assim, e eu quero manter assim por algum tempo. Mas o Dragon Tank querer é 4.1, ele dá o ponto batalha. É um servidor que vê que é viso. Tanto nisso como no PC, mano, da hora. Se você tiver notebook, não, notebook não, Se tiver que ver tablet ou celular, só baixar o Puff pega esses servidores que eu vou estar tá passando aqui pra vocês. Fechou? Então, esse é o primeiro servidor, Dragon Tank. Se você tiver interesse, eu não vou estar tá deixando o link na descrição, nem nos comentários fixados, porque YouTube não sei o que tá acontecendo quando você coloca o link aí no, na descrição e comentários, não pega visualizações, pelo menos, é isso que tá acontecendo no meu canal. Então, eu não vou deixar link, só vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, falando sobre o DD Tank, mostrando o nome do de... Thank you. So se tiver interesse, você pega e joga. Demora. E é isso. Vamos pro segundo DD Tank. DD Tank Brasil, mano. É um DD Tank aí. Tá também muito ativo na comunidade. É um DD Tank da hora também. Nunca tive experiência né, jogando DD Tank. Mas tanto quer ver o Sami Que ver? Tem o Kuro também que grava aí no servidor. Querendo ou não, a gente consegue ver quando você faz vídeo de DD Tank. Fica os vídeos deles Relacionado, Pega muita view. Querendo ou não, a galera ainda joga muito nesse servidor. Então, pra quantidade de view que a gente vê no canal dos caras, o servidor deve ser da hora. Né? Assim, a galera deve curtir Eu não tenho muito o que falar desse servidor Mas pelo tanto que vê de gente que deve jogar E assistir os vídeos Deve ser da hora A versão 4.1 também E muito legal, se vocês quiserem vir jogar Desde é que Brasil, só procurar aí vocês acham. O terceiro servidor que eu vou estar trazendo aqui para vocês Talvez esse aqui seja um vídeo até rápido, né mano? um DD totalmente pirata, daqui é top tem Tank Pirata, que é o DD que Betel esse servidor trouxe muito aqui no canal, no início do meu canal mas ele voltou na versão 4.1 e foi o vídeo que eu trouxe no canal, faz uma semana ou duas semanas alguma coisa assim, foi no caso do DD Tank lá, é pirata e tal, mano ele dá 30 cupom tipo, por batalha ó, pra vocês terem noção, é isso que eu imagino se eu tiver errado, vocês me corrigem aí quem estiver jogando no servidor, beleza? e também é muito leve, no meu PC aqui ó, um PCzinho razoável, que dá pra Fazer os videozinhos de DD Tank. Pega as coisas até legal. Dá pra jogar suave. Dá pra brincar muito bem com os jogos que o SD Tank nesse servidor proporciona. E dá pra brincar com seus colegas. Se você tiver interesse de jogar, lembrando bem que eu não tô recebendo nenhum, de, é, nenhum DD nenhum Tank. Tô fazendo esse vídeo porque eu acho que atrai muita gente. Também, querendo ou não, é muita gente que quer, ver, quer jogar num servidor. Procura aí, né? E tentar achar um servidor que seja é, do gosto da pessoa, né? Essas são as os três D Tank da versão 4.1. que minha opinião são os melhores servidores que está tendo no momento. Eu queria trazer o next Tank, com um servidor que tem painel da versão 10.2, mas os caras infelizmente sumiu. O chat sumiu e acabou com o servidor. Querendo ou não, muito inscrito que investi muito naquele servidor e o servidor Fabio. Agora vamos começar com os DD Tank 11.1. Primeiro DD Tank, eu vou tá trazendo aqui o DD Tank Walker, é o parceiro Walker aí, mano. cara é gente boa também. Tanto quanto o Fabote e o Walker, eles são de muita gente boa. E daqui a pouco eu vou trazer o próximo servidor, que também tem uma pessoa que é totalmente Tipo assim, conversa com os inscritos, responde os caras rapidinho, mano, Não tem muito B.O., é muito suave nessa questão, tá ligado? O servidor dos caras, quando eu os cara lança, eles têm que ver um mínimo de cuidado, ainda mais o alker que ele faz que ver umas externos, itens tudo diferenciado para poder querer atrair público diferente para o servidor esse servidor que vem da versão 11.1 pelos comentários dos inscritos é legal tem muitos da dá cupom batalha tem muitos itens diferentes se você quiser entrar se cadastrar e poder é, ver o que que eu tô falando vai estar tá aí. dizer tem qual entra aí se você se agrada com essa versão se agrada com esse tem mas eu vou tá trazendo mais dois de tem também uma versão também que tá muito tempo na comunidade o álcool já tem muitos anos que ele tem esse detalhe mas sempre vai inovando vai passando uns umas coisas novas, então compensa muito jogar na opinião pessoal minha que no entanto, se você quiser absorver e querer jogar, tá aí, tem qual fechou? agora vamos aqui pro Super Tank o, o servidor de sufistão ou servidor que também eu já joguei não tenho uma opinião que é própria para poder passar aqui, o servidor da minha opinião tipo, se você quer uma diversão rápida, até que possível né, investir um dinheirinho querer ficar forte, também compensa mas não é a longo prazo. Pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Espero que vocês respeitem. tem a sua. Deixa nos comentários. Fechou? Eu não sou muito de jogar nesse servidor. E que olha que veio. Tá muito tempo na comunidade. Tem muito tempo. Mas tanto com o seu que estão, Ele É gente boa. Dá pra você jogar no servidor. Querendo ou não, o servidor que veio tá online há bastante tempo. Querendo ou não, tem suporte. Tudo. Tem grupo no Facebook WhatsApp. Todos esses dedos que você tem. Fechou? Dá pra você entrar em contato pra comprar VIP? Conversar com os caras. Tirar dúvidas. Ver como que o servidor. Se tem bag. se tem bug. Mano. Servidor excelente são esses servidores que eu tô trazendo pra vocês. Então, deixa o like aí, mete muito like. Eu não sei quantos cupom que tá dando pro batalha, mas eu sei que tem é, cupom batalha. Tem itens, né? Evento limitado, muitas coisas mesmo. É, o próximo servidor é um servidor que quer ver. Esse servidor trouxe muita view pro meu canal, que foi o DD Tank Sword. E a galera desse DD Tank joga já faz muito tempo. O complicado desse DD Tank que eu tô trazendo aqui, o único que se mantém e não reseta é o Dragon Tank e o DD Tank Brasil. No resto, mano, infelizmente, reseta Os caras só tem reembolso Alguns d no caso, que é o Sub-Tank, como o D-Tank tem reembolso, o Sword Eu não sei como funciona, mas eles resetam Muito, é, tipo assim, menos de um mês Esse tem tank dá culpa uma batalha Não é o cupom, acho que é 50k ou 5k, alguma coisa assim, e também muito evento limitado. Tem itens bem muito diferenciado que não é exedita, faz uns itens muito legal grupo no Facebook, grupo no WhatsApp. É o suporte, não sei como que funciona o suporte daqui, mas eu espero que responda rápido, né? Mas de, tirando esse detalhe aqui, o resto responde bem rápido. os cara quer ver na mesma hora que você manda, cara já tenta que ver, te dar atenção. Isso é muito legal. e Compensa né mano, você quer tirar um tempinho para poder quer, pesquisar esses seis servidores que eu trouxe aqui no canal três servidores da versão 1.1 E três servidores da versão 4.1 E se tiver uma versão diferenciada Que você tá jogando, já se escondendo Deixa aí nos comentários que eu vou estar tá procurando Pra poder trazer um vídeo da hora aqui mas espero que vocês tenham gostado, realmente, dá trabalho fazer esses vídeos Vocês que é fácil, quer ver, entrar no DDTank, ver se o DDTank tá sem mag Ver como que é o suporte do DDTank, ver como que é de evento ilimitado Jogar um pouco, entender um pouco do servidor, pegar, tirar um tempo, fazer um vídeo, é complicado Querendo ou não, não recebo nada por isso, eu recebo a atenção de vocês e o like e o comentário Que me deixa aqui ver a mag pra produzir o próximo vídeo, entendeu galera? E muita gente tá tendo dúvidas se é eu que faço as minhas cartas eu fiquei meio chateado com vocês, né? Isso aqui é eu que faço, mano. Dá muito trabalho, mas é eu que faço, sim. Olha pra você ver, Bem editado. Esse aqui é complicado de fazer. Mas eu, eu ter, é, termino meu foco inteiro pra ver, Traz uma coisa de qualidade. Tanto que todos os servidores que eu jogo e trago aqui... Não, dei até expor do que, que vai sair, né? Mas não tem problema, não. Tudo bem. Mas tá aí, né, galera? Só eu que faço. No Photoshop aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Deixa aqui Começou a chover aqui na minha cidade Vocês vão ouvir um barulho de chuva Mas É isso, né, mano Fazer o que A vida, né Tietê e seus Seus contratempos Mas é bom que porque... não dá né? uma enviada ainda refrescada também Quero mostrar aqui para vocês a pessoa ver Que é eu que faço as capas aqui do canal E agora eu tô planejando os vídeos Vou postar vídeo diariamente E é isso, né, galera Quero mostrar para vocês aqui, ó Que é eu que faço a capa, tá vendo aí, ó Sempre fiz capa. Isso tenho orgulho de fazer tudo, mano. A gente tá peça por peça, de roupa, de tudo, ó. Isso aqui eu fiz tudinho, mano. sou pedacelha, ouro, boca. Coloquei esse cabelo aí todo doidão. E basicamente é esse o vídeo. aí os servidores que eu trouxe pra você. Se tem interesse, me fala em qual que você vai jogar aqui. E faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal. Seja membro do canal pra poder ajudar na qualidade. Muito obrigado por que assistiu até agora. Um beijo, um no coração até mais eu te vejo na sua casa peguei a sua irmã de beijo <risos> zoeira é nós